Então vamos lá, vou colocar tudo na boca e vou comer, mano. Ó. Vocês estão achando que é brincadeira? Já foi um litro de água. Hum. Compre suas gemas mais baratas com segurança e rapidez no portal dos créditos. Use o cupom de desconto Gordinho Clash e compre com o melhor preço do Brasil. Acesse portaldoscreditos.com.br E hey, aí é, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, eu tô aqui pra participar, como todos vocês devem estar participando aqui no Clash Royale, do desafio do Elixir duplo, ou seja, duas vezes mais velocidade no desafio dos. É desafio do Clash Royale mesmo, né? Enfim, galera. Bom, como vocês viram pelo título do vídeo, além de participar do desafio, eu fiz um deck totalmente troll, que é exatamente esse daqui, o deck mais caro do jogo. O que faz a gente pensar o seguinte, como a gente tem valor duplo de Elixir, então, consequentemente, a gente usar um deck muito caro vai ficar como se fosse um deck barato, né? Essa, esse seria o nosso raciocínio básico. Porém, eu acho que não vai dar certo, mano. Eu fiz um deck de custo médio 7, Custo médio do deck é 7, sendo que temos aqui as três Mosqueteiras de custo 9 e o Golem de custo 8. O resto eu coloquei aqui na medida do possível, né? Sobrou ainda pra gente colocar de custo 6 o Raio, o a X-Besta, o Gigante Real e o Foguete. E eu não tenho aqui, ó, nenhum, nenhum feitiço. Eu poderia colocar no lugar aqui do Gigante Esqueleto, talvez, o Raio ou o Foguete. Vamos tentar colocar aqui o Foguete no lugar do Gigante Esqueleto pra ver se a gente consegue, pelo menos, derrubar uma torre do nosso oponente. Beleza, então, vamos pro desafio. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar, já tem uma vitóriazinha aqui que eu fiz só pra divertir. E vamos pra batalha. Teoricamente, se a gente tem um elixir duplo, esse custo aqui seria mais ou menos de 3.5, que é um custo razoável pra um deck atualmente, né? Então vamos colocar aqui o nosso coletor de elixir, vamos ver, vamos colocar aqui o coletor de aqui na frente para proteger, porque, né, vai saber. Colocamos o coletor de elixir, né? Eu acho que vou começar a jogar na, na defensiva aqui, ó. Colocando a minha cabana de bárbaros. Vamos jogar na defensiva, não vamos ficar tão afobado por enquanto. Acho que eu vou colocar agora golemzito. Golemzito, vamos ver golemzito. E eu acho que eu vou colocar o, o, o Spark, mano. Pra matar esse, esse gigante. Pra matar. Hum, meu irmão, agora ferrou. Agora ferrou porque eu não tenho nada pra matar, não. Tem tenho as, tenho as três mosqueteiras. Vamos lá, carregando, carregando. Vamos, mata, esse, mata, mata esse balão, mata esse balão. Beleza, vai. Três no matou o balão. Nossa, agora bola de fogo. Vai, caralho, matou quase tudo. <risos> Mano. Vamos lá. Agora é P.E.K.K.A. com golem com Spark. Aí sim, meu irmão. Só que o cara tem Torre Inferno. Vai, vai, vai, vai, vai. Meu foguetinho. Meu foguetinho. Vai, mata, mata. Bom moleque. Bom moleque. um dano pra caralho. Caramba, mano, olha a quantidade de dano que nós conseguimos oferecer no nosso oponente Conseguimos levar uma torre logo de cara Com o deck mais caro do Clash of, do Clash of Clans, velho Que doideira, mano Beleza, estamos conseguindo, vamos focar nas três coroas E o Peca tá metendo o cacete lá em cima, meu irmão Cara, olha o tanto de vida que ficou Olha o tantinho de vida que ficou Vamos jogar as três mosqueteiras pra matar aqui E uma lava round vai bater lá, meu irmão Caramba, tá dando certo, galera. Eu acho que se eu colocar um foguete, eu consigo matar. Cara, que loucura. Se eu colocar um foguete ali, eu consigo ganhar, velho. Então vamos lá, vamos jogar aqui. Nossa, mas eu fui boa, eu fui um doente agora, né, caras? Vai, vai. Foguetão na cara dele, foguetão na cara. Eu não acredito que eu vou ganhar, cara. Eu não absurdamente acredito que eu posso ganhar isso daqui. 19 de vida! Cara, ganhamos com um deck... De 7 de custo, manos. Não, pera aí. Agora, agora eu fiquei intenso. eu vou fiquei intenso que eu vou. Eu vou, vou modificar isso daqui. Porque esse lava, mano. O problema é que se eu tirar o lava, eu vou baixar o custo do deck. Vamos ver. Se continuar 7 de média, eu vou colocar o relâmpago. Se continuar 7 de média. Não, deu, caiu pra 6,9. Então não vai rolar, mano. Vamos ficar com lava. Mas o lava não tem nada a ver com esse deck, velho. Sei lá, vamos, vai, vai. Pode ser, pode ser. Vamos tirar o lá, vamos ficar com 6.9. Beleza, então vamos pra mais uma, cara. Eu não acredito que a gente ganhou, velho. Eu não faço a menor ideia de como isso aconteceu. Como eu falei, né? O dobro de Elixir acabou resultando em uma bela de uma... Vamos lá, eu tenho que colocar essas três mosqueteiras aí. Em uma bela de uma vitória, velho. Não acredito. 3x0 no cara, meu irmão. Beleza, colocamos aqui as três mosqueteiras divididas, só pra dar um... um... Alô, voto estourado no... Cara, vem que eu falei isso, né, velho? Que brilhante. Só pra dar um sustinho aqui no nosso oponente, eu vou guardar esse meu relâmpago, porque aí eu mato essas galeras aqui que estão aqui, ó. Tá vendo essas galeras que estão aqui? na ah, era. Beleza. Aqui a nossa mão veio meio bosta, né, mano? Porque eu deveria... Eu precisaria é, da cabana de bárbaros pra controlar a partida aqui no, do meu, contra o meu, esse meu oponente aqui, mano. Nossa, eu tô gaguejando igual, sei lá, velho. Beleza. Não vou ter nada pra matar. Nada pra matar essa princesa. Eu vou ter que colocar umas três mosqueteiras divididas pra tentar matar essa princesa aqui, velho. Que doideira. Vamos lá. Eu vou perder uma torre aqui. Não vai ter como, não. Nossa, velho. Que bosta. Mano, nossa, não tem nada contra aéreo, velho. Nada contra a... tropas aéreas. Nada, nada, nada. Tem um relâmpago, né, velho? Relâmpago contra a tropa aérea, velho. Contra, tipo, mega servo. e desperdício. Vai, vai, Relan Paguzão. Nossa, não, me, não pegou no, no mago de gelo, véi. Merda. Carai, velho. Carai, velho Ah, essa aqui deu merda, né, mano? Essa aqui deu total merda. Esse foi o resultado total merda. Vamos lá. Então vamos, vamos perder pra aquelas princesas ali do lado de lá, velho. Pra você ter noção. Agora o cara vai ficar colocando um bilhão de tropas pequenas e vai ficar difícil pra mim. Não vai ter como. Essa aqui fudeu. Essa aqui fudeu total. <risos> Beleza, mano. Também não dava pra ganhar todas com um deck de 7 de custo. Talvez se a gente fizer um manejo pra gente conseguir lidar com tropas aéreas, fique melhor. Mas desse jeito aqui que não dá. Desse jeito aqui que não dá. Vamos fazer um manejo aqui, vamos um ver que a gente consegue. Eu já volto rapidão. Galera, então eu coloquei aqui a bola de fogo e o meu gigante real no deck... Bom, o custo ainda ficou acima de 6,5. Continua um custo extremamente alto. Cara, por incrível parece que pareça, com um custo de 7 a gente conseguiu ganhar, mas com 6,9 não. Porque o cara tinha muita princesa, muita tropa pequena, não conseguia lidar com essas tropas pequenas e fiquei totalmente perdido. E a minha mão veio muito ruim no início. Mas, desculpas à parte, vamos começar a nossa partida. Vamos colocar aqui o nosso Pequinha, aqui na parte de trás, beleza? Cara, nossa, mano. Vou colocar esse Spark pra defender tudo que vier pelo lado direito aqui, velho. Beleza, vou começar a juntar a Elixir pra pôr essa, essa, essas três mosqueteiras aqui, velho. Pra ficar atrás do peca. Aí vamos ver, aí vamos ver. O cara já gastou ali o seu foguete, o que é bom, porque era uma das cartas que poderiam matar nossas três mosqueteiras. E então beleza, então beleza, meu irmão. Vamos colocar aqui, ó, só um foguetinho pra matar ali já de boas. E vamos bater de P.E.K.K.A. e três mosqueteiras lá do lado de lá. Mano, vai. Ah, nossa, três mosqueteiras, nossa, gastei a... Nossa, perfeito! Tá vendo como é que é, cara? Perfeito, meu irmão. Você viu isso? Eu falei, gastei a todo. O cara colocou a Jarsquelesa na bola de fogo e foi lá e matou tudo. Caralho, velho. Você viu isso? Temos que contar com a sorte também, né? <risos> Querendo ou não, beleza, então. Ainda rimei. <risos> beleza, então vamos colocar aqui pra controlar essa partida. Eu acabando de bárbaros do lado de cá. Não não foi uma ideia inteligente pra falar a verdade, assim, no fim das contas. Porque a, o, o cabano de Barbas estava é totalmente suscetível contra... Vai, tem as mosqueteiras. Contra esse caldeirão aqui dos... Caralho, eu não consigo conversar, velho. Contra esse caldeirãozinho aqui dos, dos espíritos de fogo, velho. Beleza, beleza, beleza. Estamos não conseguindo controlar bem aqui, velho. Estamos conseguindo controlar bem, botar muita pressão no cara. Um deck de 6.6 de custo. A gente dividir isso na metade vai dar aí... 3.15, né? Não, 3.3. Não, sou burro pra caralho. Matemática mandou um abraço. Vamos colocar aqui esse golem pra defender, tá? Esse golem, na hora que ele morrer, ele vai levar tudo que tá ao redor dele, então, um golem de defesa. Se a gente conseguir manter esse ritmo, cara. Vamos ver. Vou -te colocar umas três mosqueteiras aqui pra elas se dividirem e protegerem esse meu lado de esquerdo, que tá vulnerável. Nossa, mano, o cara vai estar jogando assim mesmo. Sério mesmo. Beleza, então. Ah, mano, agora fodeu. Eu não vi o corredor. Não adianta nem eu querer fazer porra nenhuma aqui, porque agora eu já me ferrei. Agora eu já me ferrei mesmo. Então... Bom, padrão, eu sempre me ferro. Isso é normal. Só que, da última vez que eu fiz um desafio aqui no, nos desafios, eu perdi. Vocês lembram disso. E vocês escolheram pelos cards do YouTube qual seria o meu castigo. Quem assistiu aquele vídeo, se você não assistiu, assiste aí que você vai gostar. Quem assistiu aquele vídeo viu que eu prometi que caso eu perdesse, eu cumpriria um desafio. Vocês escolheram me machucar. Mas, respeitando o pedido de todos, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Pagar o desafio, do não foi do vídeo anterior, mas foi um dos vídeos anteriores, que é comer pimenta. Eu já volto. I'm back! Bom, eu voltei, cara, aqui em casa tem algumas pimentas. Eu não tinha me preparado nada, só que agora eu lembrei que eu tenho que cumprir o desafio. Então, beleza. Tem essa pimenta aqui, que é uma malagueta, tá? Temos duas malaguetinhas e temos... Essa daqui que eu, essas duas aqui que eu não sei, eu só encontrei tá Então se você conhece pimentas, provavelmente você vai saber mais do que eu Quais são essas pimentas aqui Bom, eu vou tentar comer tudo e engolir <risos> O cheiro tá forte pra porra, a parte normal de pimenta Então vamos lá Vou colocar tudo na boca e vou comer, mano Ó Tá tranquilo Tá favorável Hum. Ah, comi tudo, porra. Ah, nossa, velho, deixa o seu like, se inscreve. Nossa, não peguei água, eu sou burra. Se inscreve aí E deixa aí Nos comentários o que vocês acharam no vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Foi um grande abraço do gordinho Fui Mano, tô solução Vocês estão achando que é brincadeira? Já foi Um litro de água hum. Cara Nunca mais eu faço isso, velho. Vocês querem me matar, viado Tirar a tampa aqui. Hum. Se você não der like nesse vídeo, Deus não vai te perdoar. Cara. Não aguento mais. Ah. Mano. Não para, velho. Não para. Não para. Não para. Hum. Ah. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou ficando por aqui. Nossa, velho de Quando eu puder. Ai, nossa, caralho. Comer pimenta não vai, não vai rolar mais. Agora sim, eu vou me de vocês. Falou. E até a próxima. Hum.